E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo anterior, nós tivemos uma questão bastante importante. Como nós sabemos, a Lua tem um ciclo de 28 dias, e a Lua ela está entre o Sol e a Terra, e quando nós vemos a Lua desse ponto da Terra, nós temos a Lua totalmente escura, que nós chamamos de Lua Nova. Mas a questão é a seguinte, por que isso não bloqueia os raios solares toda vez que estamos em posição de lua nova. Afinal, o Sol estaria aqui, a 93 milhões de quilômetros de distância. E como a lua não bloqueia o Sol nessa configuração? Um outro cenário que nós vimos é quando nós temos a lua cheia, ou seja, agora a Terra está entre o Sol e a lua cheia. E pensando nisso, por que a Terra ela não bloqueia a luz do Sol? A questão é a seguinte, por que não vemos um eclipse solar a cada lua nova e um eclipse lunar a cada Lua cheia. Vamos fazer a mesma pergunta, agora pensando na distância da Terra e da Lua, que nós vemos bem aqui. E nós temos esta distância aqui, onde a Lua está entre a Terra e o Sol. E a explicação para a qual não temos um eclipse solar toda vez que a Lua está na posição de Lua nova é que a rotação da Lua ao redor da Terra não está no mesmo plano que a rotação da Terra ao redor do Sol. Na verdade, o que acontece é que o plano de rotação da Lua e da Terra formam 5 graus com o eixo de rotação, ou seja, com o plano de rotação da Terra ao Sol. Deixa eu desenhar isso aqui para você entender melhor. Então, você tem o Sol aqui e aqui você tem a Terra que está em sua órbita. Algo parecido com isso. Ou seja, a órbita da Lua está em um ângulo de 5 graus com este plano aqui. Então, dependendo da época do ano que você está e onde a Lua está em seu ciclo, a Lua geralmente fica em cima ou abaixo do plano da órbita da Terra. Ou melhor dizendo, do ponto de vista da Terra, a Lua vai variar até 5 graus acima do plano de rotação da Terra em torno do Sol e também 5 graus abaixo do plano da eclíptica. E assim, você só consegue ver a sombra da lua na Terra quando a lua estiver cruzando este plano da eclíptica, ou seja, estiver cruzando o plano da rotação da Terra em torno do Sol. E muitas vezes a lua pode estar aqui, ou aqui, ou até mesmo aqui, e aí a sombra da lua não atingirá a Terra. E o que você vê aqui nessa imagem é um eclipse solar. Agora, tem duas coisas que eu desenhei aqui que são importantes para entender um eclipse solar. O que você vê nessas linhas aqui é que as laranjas são o que chamamos de umbra da Lua. Então, se você estiver aqui neste ponto, a Lua vai bloquear completamente o Sol. E a distância onde a umbra está atingindo a Terra e está bloqueando o Sol pode ser de milhões de quilômetros. E o que você vê nessa cor azul escura aqui é o que chamamos de penumbra, ou seja, é a sombra externa. E o que acontece é que, se você estiver próximo dessas áreas aqui, você vai ver a Lua parcialmente bloqueando o Sol. E essa é a mesma razão pela qual o seu plano de rotação forma um ângulo de 5 graus com o plano de rotação da Terra em torno do Sol, ou seja, o plano da eclíptica. E essa também é a razão pela qual não vemos um eclipse lunar a cada 28 dias. E agora nós temos diferentes cenários onde a Lua está do outro lado da Terra. E observe que o plano de sua órbita pode variar 5 graus acima do plano da eclíptica ou 5 graus abaixo. E você só consegue ver um eclipse lunar quando a Lua entra na sombra da Terra. E, mais uma vez, entre as linhas laranjas você vê a umbra e, entre as linhas azuis, você vê a penumbra, o que seria uma espécie de sombra parcial. Então, a próxima vez que você olhar para a Lua, eu espero que você tenha mais informações para pensar sobre como ela é orientada em relação à Terra. Ou seja, agora você pode olhar para a Lua à noite e pode dizer em que direção o Sol está. E, com base nisso, você pode até tentar adivinhar a hora do dia e dizer as direções leste, oeste, norte e sul. E nós falamos bastante do Sol. Na verdade, este vídeo e o anterior é falando bastante do Sol e da Lua. Então, para acabar de vez com isso, vamos apreciar o quão grande e quão longe o Sol está. Então, como nós dissemos antes, isso aqui é só uma representação em escala, ou seja, a Lua está a mais ou menos 240 mil milhas de distância da Terra. E se nós tentarmos colocar o Sol aqui, é 400 vezes mais dependendo do tamanho da tela. Seria como um campo de futebol aqui à direita. E você teria algo próximo do tamanho de uma bola para representar o Sol. Então, eu vou deixar uma última imagem aqui apenas para você comparar o tamanho do Sol com a Terra e a Lua. É isso aí, pessoal! Até o próximo vídeo!